Oi, gente! E aí, vocês estão bem? Bom, eu não tô, né? Enfim... Bom, então vocês sabem o que é isso, né? Sim, escola. E como aquele velho drama, você já sabe que eu tenho a droga da semana de prova. O que é uma semana horrível, né? Que... Eu me esgoto todo... Você sabe, né? Esse drama. E isso cansa muito, vocês não têm noção. Eu sinto... No limite, sabe? Então, esse aqui é meu cérebro antes das provas. E isso é depois. Então quando acaba a semana de prova, esse daí sou eu, antes e depois, mas vocês compreendem, não é? Apesar de ter passado a semana de provas, eu estou estudando para a maior e grandiosa prova. Ela é uma prova tipo maior, maior, cada vez maior, maior de todas as provas que vocês já viram, e do mal, claro. Então eu estou estudando louco, não consigo aguentar o quanto que eu estou estudando, vocês não sabem como... <coughs> Bom, eu espero que vocês compreendam. Estamos perto das férias para eu poder gravar vídeos e mais vídeos. Mas, então é isso, gente. Então, pessoal, falou!